Fala galera do meu canal, seja bem-vindo. Hoje estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado. Uma jovem empreendedora, trabalha com, com produtos fitness, uh, estuda direito, tem uma história muito incrível. O nome dela é Bruna Fávero. Bruna, tudo bom? Tudo bom, Leandro. Tudo bem. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por isso, por estar podendo contar um pouquinho da minha história para vocês. A Bruna, ela tem uma história muito incrível e ela vai contar para vocês, mas antes eu quero fazer uma pergunta, Bruna, é, eu quero te perguntar o que, que te motivou a é, desenvolver um modelo de negócio que é visto por muitos céticos como um modelo de negócio que não é um modelo de negócio é, que eles acreditam, mas é um modelo de negócio que é extremamente moderno, é um modelo de negócio do século XXI, conforme vários economistas. Então, o que me motivou foi eu ter estudado um pouco sobre o assunto, porque eu também pensava isso antes de entender. Eu só ouvia opiniões de pessoas que não tiveram sucesso no mercado e tinha essa... achava que realmente não funcionava, que era poucos, enfim. Estudando o negócio, fui ler livros sobre negócio, sobre negócio do século XXI, fui ler livros sobre educação financeira, porque eu estava em busca de algo diferente. E eu vi que não é bem assim, que é um mercado muito grande, que é uma profissão incrível, que proporciona uma vida extraordinária se você trabalhar forte. E então eu fui buscar a opinião de pessoas que realmente sabem sobre o negócio. E, e me marcou muito uma frase, por isso eu esqueceu de, de, de arrumar uma agenda com a Bruna, porque ela falou uma coisa que me tocou o coração. E espero que toque o seu também, ela, ela falou assim, olha, eu tava trabalhando, você vai contar essa história, eu trabalhava e vivia o tempo um passar, queria, queria ir morar no litoral, porém... Então, eu decidi que queria ter mais qualidade de vida e mudar um pouco a minha vida no começo desse ano, porque eu tava trabalhando, eu sou, faço faculdade de direito, né, e eu tava trabalhando no escritório da minha área, e eu trabalhava no último andar num prédio aqui no centro. E, enfim, eu tinha uma porta grande de vidro assim na frente da mesa onde eu trabalhava, e eu fazia sol, fazia chuva estava sentada lá das 8 horas da manhã, ou meio-dia, da uma e meia até as seis horas, como muitos brasileiros, né? Como muitas pessoas no mundo todo. E eu basicamente me via sentada ali vendo a vida passar pela janela. Literalmente, as pessoas vivendo, fazendo as coisas né no dia delas, e eu lá fechada, sem possibilidade de estar vivendo. Eu realmente estava vendo a minha vida passar pela janela. Então, no final do ano, no Natal, eu estava na praia, e eu vi algumas pessoas mais velhas que estavam se aposentando, comentando que iriam uh, vender suas casas onde elas moravam e iriam morar naquela praia. Que eu também me apaixonei por aquele local. E eu falei, bah eu também quero isso para mim, também quero me aposentar e morar assim, num lugar desse. Mas eu pensei, poxa vida, eu tenho 21 anos, quando eu me aposentar, será que eu vou me aposentar? <risos> né uh, Se a gente for esperar pelo governo hoje, a gente não vai se aposentar. Então, eu não quis trabalhar uma vida inteira para ter uma qualidade de vida e ter alguma coisa que eu realmente. Essa qualidade de vida é isso que eu quero para mim, né? Então, eu busquei empreender. Fui atrás de franquias, de inúmeras coisas, mas para te empreender no Brasil hoje é... precisa ter muito dinheiro, né? Exige tempo e outra coisa. Quando a gente abre um negócio da gente, muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente vira escravo daquele negócio. Tem que estar lá para abrir, para fechar, enfim. Eu tenho exemplos na minha família de empreendedores que até ganham algum dinheiro, tem uma certa liberdade financeira, mas não tem tempo. E para mim, tempo não tem dinheiro que pague ter tempo. Por isso, então, que eu resolvi, graças a Deus, eu encontrei esse modelo de negócio, essa empresa que estou participando hoje, e consegui começar a trilhar essa liberdade, essa qualidade de vida que eu tanto busco. Marketing de rede é transformador. Se você não conhece, é... seja um curioso. Seja um curioso, muito curioso. Procure conhecer, porque realmente muda vidas, né, Bruno? Muda vidas. E me diz uma coisa, é, o que mais te impactou depois que você começou a entender esse modelo de negócio? O que, que é o dinheiro que você ganha? São as pessoas? É o, é o que você aprende? O que mais te impactou? O que mais tocou o teu coração? Então, primeiramente eu queria, eu estava em busca de uma renda, né? De uma renda maior do que a que eu tinha para poder abandonar o meu emprego e me envolver de cabeça nesse negócio. Eu comecei a ter um resultado, comecei a ter um resultado que eu ganhava de salário lá, com a venda e com o meu negócio, então pude abandonar, E hoje só faço isso, e o que que acontece? Depois que você entende realmente o negócio, não é só o dinheiro, o dinheiro é só uma parte, o dinheiro é muito bom sim, é bem importante, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que dinheiro, marketing de relacionamento é muito mais do que dinheiro. Então, hoje eu tenho assim: ó, eu conheci pessoas, estou me envolvendo com pessoas que eu jamais imaginei conhecer, pessoas extraordinárias, mentores como o Leandro, é para mim uma pessoa que me inspira muito. Poder estar aqui hoje, numa terça-tarde, num dia lindo que faz aqui em Passo Fundo, com ele, conversando, batendo um papo, contando um pouquinho da minha história. O desenvolvimento pessoal que eu tô tendo, em poucos meses, assim, eu posso dizer que eu sou 100% outra pessoa, é da água pro vinho uma mudança muito grande, muito agressiva, li livros, estou lendo livros, estou me desenvolvendo, e para mim hoje, além do dinheiro, a liberdade de tempo, poder estar com pessoas extraordinárias, estar em contato com esse tipo de pessoas, e sem falar no crescimento pessoal que você está vendo. Você esteve com a Bruna Favre, uma menina extraordinária, tem um futuro brilhante para ser construído. Muitos jovens hoje é, vão para balada, feriado, etc. E a Bruna é um diferencial, uma menina jovem que eu tenho certeza que ela vai despontar muito, porque ela faz o certo, ela faz o básico, ela estuda, ela está se preparando, porque o sucesso ele abraça, ele cuida de quem está preparado. Bruna, muito obrigado, um forte beijo no teu coração. E espero que você tenha muito, muito sucesso e transmita essa alegria aí para muitas pessoas. Obrigado, Bruna. Muito obrigada. Valeu, galera. Tchau.